A água, represada em um grande reservatório, escou através de uma tubulação com 60 centímetros de diâmetro, passando por uma turbina geradora, sendo despejada em um extenso rio. Ah, então, é dada aqui a massa específica e a viscosidade dinâmica da água. A vazão é de 9 mil metros cúbicos por hora e a eficiência da turbina é de 84%. O desnível entre a superfície do reservatório e a superfície do rio é de 29 metros. Supondo um coeficiente de resistência K igual a 1,8, determine a potência da turbina. Conforme a descrição do problema, temos água represada no reservatório que, a partir de um dado momento, escoa por uma tubulação de 60 cm de diâmetro. Essa tubulação une o reservatório a um extenso rio, Porém, antes de ser despejada no rio, a água passa por uma turbina geradora com eficiência de 84%. O escoamento da água ocorre a uma vazão de 9.000 cúbicos por hora, equivalente a 2,5 cúbicos por segundo. O desnível entre a superfície do reservatório e do rio é de 29 metros. O problema fornece o coeficiente de resistência, k igual a 1,8, Embora o coeficiente de resistência seja uma variável associada à perda de carga localizada, como apenas essa informação é dada, vamos interpretar que esse coeficiente esteja associado a toda a perda de carga que ocorre no escoamento. O problema pede que seja calculada a potência de saída da turbina. Ah, para resolver esse problema, vamos precisar estabelecer dois pontos no sistema, e com isso conseguiremos aplicar um balanço de energia mecânica. Consideraremos o ponto 1 na superfície do reservatório, reservatório aberto para a atmosfera, e por isso a pressão é igual a 1 atm. E podemos considerar o ponto 2 na superfície do rio, onde também atuará a pressão de 1 atm. Faremos duas importantes considerações. A primeira é que o escoamento ocorre em regime permanente, a vazão não varia ao longo do tempo. E a segunda é que a água possa ser considerada um fluido incompressível, ou seja, não ocorre variação de densidade durante o escoamento. Para determinar a potência da turbina, precisamos, antes determinar, a carga da turbina. E podemos fazer isso aplicando a equação de energia no volume de controle, a equação expressa da forma como exposta no slide já está na forma de carga. O nome carga é associado à unidade de joule por newton, que equivale a metro. Temos uma turbina no sistema, logo teremos trabalho de eixo. O termo do trabalho de eixo pode ser substituído pela diferença entre a carga da turbina e a carga da bomba. E como temos apenas turbina, podemos excluir o termo da carga da bomba. Os pontos 1 e 2 estão numa mesma pressão, a pressão de 1 atm, e com isso os termos P1 e P2 serão anulados. Além disso, os dois pontos estão na superfície de um grande volume de água. Ah, nessas situações, normalmente a variação da altura do nível de líquido em função do tempo é tão pequena que podemos considerar que não há variação de altura. Portanto, podemos supor, com pequena margem de erro, que as velocidades nesses pontos tendem a zero. E, com isso, v1 e v2 serão zero e não farão parte da equação. Podemos estabelecer o nível do rio como eixo de referência. Com isso, a altura z1 será de 29 metros e a altura z2 será zero. Conforme o problema menciona, teremos perda de carga. Ah, então o termo ht de perda de carga permanece na equação. Ah, com isso, podemos reescrever a equação, desconsiderando as variáveis anuladas. z1 é conhecido, 29 metros, então nos resta determinar apenas a perda de carga total. Para isso, precisaremos determinar a velocidade do escoamento. O problema fornece a vazão, que é um valor fixo, e fornece o diâmetro da tubulação, que une o um reservatório ao rio. Vazão é igual ao produto da velocidade média do escoamento com a área de seção transversal ao escoamento. Se considerarmos que a tubulação é de seção circular, a área será πd² sobre 4. Substituindo os valores, encontramos uma velocidade média de 8,84 m por segundo. O problema fornece apenas o valor do coeficiente de resistência, que, por sua vez, está associado à equação da perda de carga localizada. Porém, podemos considerar que esse termo está associado à perda de carga total, já que nenhuma outra informação é fornecida no problema. Da definição de perda de carga localizada, substituindo os valores, encontramos uma perda de carga total de 7,17 metros. Com isso, a carga da turbina será de 21,83 metros. E agora podemos determinar a potência da turbina. Como uma turbina é uma máquina que gera energia a partir da energia do fluido, ou seja, a turbina converte a energia mecânica do escoamento em energia elétrica, Porém, a conversão para a energia elétrica não será de 100%. Uma parte será perdida, e essa perda está associada à eficiência da turbina. Como a turbina é uma máquina geradora, ao calcular a potência da turbina, devemos multiplicar pela eficiência. Como o valor é menor que 100%, a potência real será reduzida em comparação à potência ideal. Substituindo os valores, encontramos uma potência de aproximadamente 17,9 kW.